Hey there, what up? Aqui é Roné uma cena da English Experience. Imagina que você tá conversando com alguém em inglês e aí a pessoa vira e fala que alguma coisa é mind-blowing. E aí você fica, que p*** é essa? Então, se você quer descobrir o que significa mind-blowing, acompanha esse vídeo até o final. Mas antes, lembre-se de deixar o seu joinha aqui e já aproveita para se inscrever no meu canal no YouTube também, alright? So, check it out. Música Literal para Mind Blowing é como se alguma coisa explodisse a cabeça, explodisse a mente. Mas como é uma slang, ele tem uma ideia de que alguma coisa é, é surpreendente, é incrível, é maravilhoso. Enfim, mais ou menos com essa ideia. Então, exemplo, uma aplicação numa frase. Oh my god, that movie is so mind blowing. Just fucking kill me. Just fucking kill me. Eu estou killing you. That's it, guys. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. E lembra de se inscrever no meu canal no YouTube também, alright? See you!